E aí povo da Camicleta Estamos aqui Preparando a nossa saída Para o Jalapão Deixa eu pegar aqui o papel que eu aqui. Estamos meio atrapalhados aqui E esse vídeo aqui é para mostrar Que a gente mudou o projeto Que a gente tinha inicial Nós estamos aqui em Palmas, Tocantins E a gente ia sair de Palmas Para Taquaro Sul Depois Ponte Alta Depois Mateiros Mateiros já é dentro do Jalapão E é, a chegada lá é por estrada de chão Aí nós recebemos esse áudio aqui Através do nosso amigo O o Evaldo, aqui do camp Não, Evaldo, eu tava pra Fazenda Agora que eu tô chegando em Palmas Ó. Mas o trajeto é esse aí mesmo, Evaldo É Taquaro Sul, Ponte Alta Aí de Ponte Alta lá ele Pega para Mateiros Mateiros são férias e sai aqui em Nova Acordo aí, Quando tu ia de motocross, o pessoal vai por aqui mesmo Por onde tu ia que é por São Félix, que é para andar de moto, né? que passa para Mas eu, quando vai assim, ele tá é fudido, tá fudido com esse motorhome dele aí, não quer entrar para lá para dentro Viu só? para lá não tem estrada mais não, acabou tudo Se for traçado ainda vai ainda Então, olha só, esse, esse cidadão aí, ele tem, ele trabalha nesse espaço aí, tem máquina etc esse pessoal diz que não tem como chegar a Mateiros lá no Jalapão A não ser com caminhoneta traçada Eles não indicam nem carro pequeno e tal Nós vamos ir com a TR4 A gente já viu alguns vídeos da internet Do pessoal que, que faz aí o YouTube, o VMA e, e outros que chegaram no Jalapão numa boa, mas é que isso aí também tem sempre mudanças, né? A gente se formou o seguinte, na época de chuva, cria acumula muita água, mas de compensação a areia fica firme para chegar lá no Jalapão. Já nas épocas de seca, tem muita areia solta, atola mais, então é preferível com chuva. Nós estamos no período de transição, agora começou um pouquinho... De chuva, não tem muito ainda Mas já deve ter tá dado Uma sentada nessa areia Aqui é o um mapa né Ele vai carregar aqui Porque nós estamos fazendo essa gravação é, Com a internet local Esperando ele interagir aqui Então tá Esse aqui é o um mapa Do trajeto de Palmas né? Vou botar o um meu mouse aqui ó de Palmas até aqui Mateiros, certo? Esse espaço aqui, ó, aqui assim, ó, aqui fica Taquaru Sul. Então, nesse lugar aqui, nós vamos uh, procurar um local para ficar. Nós vamos ir com a TR4 e vamos levar barraca e, e talvez dormir dentro da TR4 ou pousado. Vamos ver como é que é não temos contato com ninguém lá nesse nesse sentido aí de, de permanecer em algum lugar e aqui tem várias cachoeiras depois a gente vai seguir eu quero mostrar aqui para vocês ó, que nesse espaço aqui ó esperar voltar a, a rota é que vai voltar né tem uma serra muito forte mais ou menos aqui assim ó. e saindo depois de Sul então essa serra aqui a gente quer evitar. E a gente ia até aqui assim, ó. A gente ia até Ponte Alta que fica nessa curva, ó. Até aqui é asfalto, tá vendo? Até aqui é asfalto. É a Aí é a rodovia Tocantins 030, se não me engano. Tocantins 130, né? É a Tocantins 130. E depois de, de ponte alta até é, Mateiros é a Tocantins 255. Né? Então, até aqui, ó. A ponte Alta, Tocantins 130. Depois aqui, ó. Tocantins. 255. Todo esse espaço aqui, então vai ser feito com todos é, todo de areia, né? Só com um carro traçado, 4x4 que eles dizem, né? E a gente já fez o apontamento em alguns lugares aqui dos atrativos que tem, certo? Então são vários, a gente já apontou antes, o mapa não tá carregando muito demorando para carregar aqui. Mas aqui assim, ó. Tem mirante, tem o. A, os, os poços aqueles da.. Das águas que tu flutua nelas ali. Né? Deixa eu ver se abre aqui. E a gente vai visitar isso aí. Isso aí é o. Então aqui fica o Jalapão, né? Mateiros, São Félix. Essa rota aqui que a gente vai fazer e procurar os atrativos. E depois a gente vai mostrar no canal. Aí fizemos toda essa mudança aí. Tivemos que adiantar uma mudança aí no, nos projetos aí botamos aí barraca colchão olha só remédio repelente roupa de campo, de higiênico, sabonete toalha quer dizer vamos botar tudo na TR4 para poder subir né e snorkel garrafa térmica mochila gas... e essa coisa toda. ah gasolina gasolina diz que lá tem posto nas cidades né então em Mateiros tem em Poti Alta tem em São Félix tem mas para rodar lá no meio Roda bastante, TR4 gasta muito, Então nós vamos levar uns galãozinhos Uma questão de emergência, quem sabe, né? Estamos levando também Aqui, ó é, Essa Equipamento, ó, Vamos levar uma, uma máquina 3D Né? Um gravador Vou mostrar aqui, a Lila tá aqui, né? Vou pegar aqui a câmera Olha aí aqui tá a nossa arrumação ali então ali ó mostra ali amor a máquina ali lá, lá aqui o gravador que é esse aqui ó para fazer a gravação a 3D isso aqui nós vamos instalar na frente da TR4 porque eu quero ver se pego uns vídeos é, com a GoPro em cima do do capô o drone que tá ali dentro e estamos ajeitando as coisas Aí, Bateria Ali, ó Tá vendo ali O esquema que a gente monta Aqui o esqueminha Para encher pneu do, De carro Eu fiz um, uma adaptação Para encher o, o Colchãozinho De ar Que já tá cheio lá Já fizemos um teste Dentro do carro Vamos levar equipamento Esquema para água Lanterna Né Isso aqui O pessoal não sabe o que é Um Rider M ó. Isso aqui, ó é um estabilizador, ó. Pagou o Pro, ele vai na frente do capô, vamos ver se funciona. Se tiver muita poeira eu vou tirar, porque senão estraga. Mas aonde der para pegar alguns lances lá para mostrar o caminho uh, até o Jalapão, tá? Né? Eu cheguei a fazer uma listinha dos atrativos, né, que que a gente pode visitar lá no... no Jalapão. Mas é muito grande, né? Mas eu vou ler aqui, ó. Então, mirante da Serra do Espírito Santo. Pelo que eu subi aí, esse mirante aí, o ideal é subir de noite para poder ver o nascer do sol. Tá, vai ser massa, hein? Vai ter vídeo disso aí. As dunas do Jalapão. As dunas do Jalapão, a gente obteve informação que elas só tem acesso por carro 4x4 e se tu não tiver tu na entrada do parque tu paga alguém para te levar pega carona ou vai a pé na, o VMA foi a pé viu o vídeo deles ali é dorinho, parece que são 5km de areia os caras são show Cachoeira da Velha, Praia do Rio Novo fervedouro do esse fervedouro aqui do Soninho é de uma empresa particular, então a gente vai nos outros fervedores que tiver por lá, vamos ter que escolher, né? Cachoeira da Formiga e, e, e diversos outros pontos aí que a gente ainda está por descobrir, né? Então é isso aí, pessoal. Acompanhe nós nessa aventura ao Jalapão, partido de Palmas Tocantins, com uma parada em Taquaruçu, Pra visitar as cachoeiras, vamos encontrar campo, é uma coisa diferente para nós, né? A gente sempre vai de motorhome, talvez nós vamos de barraca dormir dentro da, do carro, vamos se virar aí. Show de bola, acompanhe nós aí, se inscreva no nosso canal aí, ó, ativa o sininho, porque nós temos mais de 200 vídeos, Camicleta é 10, show de bola, fui!